Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente tá num dos sites mais insanos galera, esse aqui é o um insane.gg, um site que eu já joguei bastante aqui no passado, já gravei vídeos pra vocês, já postei aqui fora das câmeras porque é muito divertido, mas lembrando galera, tem que ser maior de 18 anos pra jogar nesse site, o link tá na descrição e tem cupons pra vocês usarem nesse site aqui, tá? Primeira vez que você depositar, o é um cupom muito foda, que eu nunca vi nenhum outro site fazer na real, que dá 100% de bônus mano, só você colocar o código LUGIN aqui e aí por exemplo, Depositou 100 reais, vai virar 200 Depositou 500 reais, vai virar mil. Você pode depositar com as skins de CS E todos esses outros métodos aqui, né? Cartão de crédito, Pix, boleto, Bitcoin E a ideia daqui do site é muito fácil, galera Você deposita ou com skins, né? Ou com grana Você vem aqui na loja E você compra algumas skinzinhas, né? Por exemplo, vou comprar uma skinzinha aqui de 10 dolinhos Pode ser essa M41S Nitro Comprei a skin Olha o que é que vai acontecer, mano Quando você depositou aí pela primeira vez, né? A skin que você comprar, velho Você vai ter um bônus Ela vai ter um clone Ou seja, ela vai virar duas skins. E aí você vai ter que jogar com ela 10 vezes aqui no Crash pra esse clone ser liberado. Ou seja, se você jogar com esse clone 10 vezes no Crash e nenhuma vez você perder, você ganha o clone, né? Então você dobra a sua skin. Claro que você não precisa ir em algo muito arriscado, tipo 2x, 3x toda hora. Se você acertar 1.10 você já tá contando aqui nessas rodadas. Isso aqui é a dica pra vocês, galera, porque tipo assim, é uma casa de apostas, né, mano? Não tem que chegar aqui na ganância e tentar ganhar 10 vezes, velho. Apesar do Crash às vezes chegar no 10x, também pode crachar bem baixo, de qualquer forma. Vamos começar que eu vou explicar explicando para vocês eu vou pegar essa nossa M4 s aqui e vou colocar ela no 2X mano isso aqui é o básico vamos ver se a gente consegue dobrar a M4 1S fazer ela virar uma skin do dobro do preço né ela tá custando 22 dólares então se chegar em 2X aqui no Crash ela vai virar uma skin do dobro uma skin de 44 dólares 1,70 1,80 chegou não chegou meu Deus Putz, então, isso é o que pode acontecer, velho Por isso que, às vezes, o 2x não é a melhor forma de tentar Às vezes, é melhor você ficar safe no 1.5, meu irmão Às vezes, né? Tudo depende, mano Tudo questão de probabilidade, tá ligado? Mas coloquei no 1.5 que eu não quero errar, velho Mas eu também posso tirar a qualquer momento <risos> Perdi de novo Calma, calma que tá só no começo Vou cair pra 860 Tá bom, perdi 40 dólares É triste, é triste Eu vou arriscar um pouco mais, galera Vou colocar o 3x Porque é possível, né, mano? Enganagem, velho. no X. Ou, oh, oh, tô na pior. Não, não é possível. Tô na pior rodada. Eu vou, eu vou selecionar duas skins aqui: 140 dólares. Coloquei no 3x. Vou pensar se eu deixo ou se eu tiro antes. Eu posso tirar a qualquer momento também nesse botão, o que é bom. Deus, velho, o site tá querendo me falir, velho. O site tá querendo me falir, ainda bem que eu tô muito rico. Não tem problema, eu tô muito rico ainda, velho. Tem 600 dólares aqui, mano. Dá pra transformar em muito mais. Deixa eu de novo. Eu acho que eu peguei o pior streak. Mano, eu peguei a maré de azar. Agora começa a maré de lucro, galera. Eu nem consegui explicar direito, velho. Só fali aqui, mano. Vamos lá, coloquei 144 dólares. Deixei no 2x. Vamos deixar até lá, velho. Acabou, acabou a maré de azar, né? Beleza, deu certo, tá certo. Virou uma skin de 280 dólares, mano. Virou essa navade aqui. Tô nem perdi de recuperar o meu prejuízo, vai mas... Vai ser foda, vai ser foda Puta merda, agora tá indo pra cima de 7 7.46, velho Também é uma boa estratégia você deixar aqui 100, tá ligado? Se for uma skin barata Que não tenha, sei lá, muito risco de perder, mano exemplo, Eu vou colocar a minha skin mais barata Não vou deixar até 100x, provavelmente, tá ligado? Mas eu posso ficar acompanhando aqui, ó Quanto que ela já virou 90 dólares, 100 dólares E tirar no momento que eu achar mais interessante, tá ligado? Daí não vai ter um imitador aqui Ele não vai ficar automático Você vai ter que ir basicamente no manual Pronto, tirei aqui o 2x e virou Quanto que virou? Eu nem vi, velho Nossa, as coisas acontecem muito rápido Aqui. Virou uma luva, beleza, virou uma luva Mano, eu vou dar uma segurada aqui, galera Vamos ver se eu ganhei, bom, vamos lá, galera 72 dolinhas aqui na linha de frente Bateu 2x, deu certo Recuperamos o prejuízo, velho, recuperamos o prejuízo Calma que tá tudo certo Ah, antes do próximo quest, eu vou pular um que às vezes eu faço isso, tá Mano, aqui no site tem muita coisa boa Que na verdade eu ainda não peguei, tá São caixas grátis que você vai ganhando de acordo com o seu level, mano Caraca, velho, ganhei 17 mil dólares Putz grila, velho Galera, vamos voltar aqui, mano Vamos voltar, eu já mandei aqui uma faquinha no 2X Ah, crachou, velho Eu tinha esperado dar um 1, né? E veio 1.12 Aí deu 1.15, mano Tá, perdemos um pouquinho de grana de novo Vai, velho 730 dólares de banca Vou deixar essa luva correr até 2X Aí acho que a gente recupera Luvinha de 160 dólares Não é muito bonita essa luva também? Então vamos transformar ela em alguma coisa mais top Beleza Virou 2 dólares Crashou no 2.11 Virou uma Bowie Knife Vamos pegar essa Bowie Knife E deixar ela aqui no 3X Mas eu acho que eu vou tirar antes, mano Eu acho que eu vou tirar antes Porque tá crachando toda hora, velho. Acho que se ela bater 400 ou 500 do alinho, eu já vou tirar. 450 do alinho, beleza. Cara, eu tirei na hora, velho. Crashou no 1.50. Joguei minha navade aqui no 3x. Eu vou deixar, velho. Eu Vou deixar. As últimas quatro rodadas não passou de 2 e 11, mano. Agora tem uma boa chance. Na verdade, devia ter colocado 10x aqui, velho. Eu devia ter colocado o infinito, mano. Nossa, vai bater 3x fácil, velho. Nossa, vai bater muito mais do que 3x, velho. Minha navade virou uma luva de 400, mas esse negócio vai parar lá no 10, velho. Quer ver? Passou que é um 470. Tá tudo bem. Quer ver? Vamos largar o mano 100, velho. Vamos lá. É legal, mano. 100, mano. Será que chega? Não, é muito difícil chegar em 100x, né, velho? Vamos ser, vamos ser realistas aí, galera. Na verdade, eu já vou tirar isso aqui no comecinho, velho. Virou 100 dólares, já tirei já, mano. Galera, no ICN não tem só o Crash. Também tem aqui o Upgrade, mano. É um upgrade um pouco diferente, tá? E a gente pode selecionar, tipo assim, o tanto que a gente quer a iscar, né? Se eu quero uma skin por exemplo, do dobro do valor, vai dar 47% de chance. Vamos ver, vamos ver se essa M4zinha vira essa Navadia quase 50%. Deu certo, mano, deu certo, beleza Eu fiz o que eu queria, mano, pra chegar em mil dólares Na real, não cheguei, 169 dólares E o último crash aqui deu 46x, mano Como assim eu saí no 3x, velho? Que idiotice que eu fiz, meu Deus Galera, gostei da ideia do upgrade aqui Eu vou tentar o upgrade com 63% de chance Agora, um pouquinho mais fácil, vai Vai, deu bom, mano, beleza, mais uma E galera, tô com um mil dolinho no site, mano Tá dando um crash aqui, velho, que que é isso, mano? Que que é isso? 150x, velho Não tem ninguém ativo, infelizmente, senão alguém ia ripar o site E, bom, eu tô com mil dol. Vamos, vamos tentar transformar isso num pouquinho mais, pelo menos, né, velho? 1.5x aqui, mano, vamos ver se ainda tá com essa maré de sorte que acabou de dar de 168x, mano Que que é isso, velho? Que que é isso? Fiz um profitzinho rápido aqui pra vocês, mostrei como é que funciona o Insane E vou fazer mais... Mais vídeos aqui no site, porque o meu objetivo final não é tirar umas faquinhas e tal O meu objetivo final é tirar uma das skins mais caras que tiver aqui, tá ligado, mano? Tentar chegar em algo aí de 10 mil dólares, talvez Tipo uma Gangner Factor New, ou então uma Dragon Lore Factor New, que tem aqui também Qual skin você quer ver eu tirando aqui do site, velho? Pode ser uma coisa mais barata também, tipo uma Desert Hydra, que é uma skin mais nova, né? Ou uma faca bem top Mano, para o que você tá fazendo, comenta aí embaixo, qual item deve ser o meu objetivo aqui nesse n.gg Eu gosto de pegar itens mais caros pro meu inventar a gente se vê na próxima vez aqui no canal, galera, tamo junto, não esquece de deixar o like pra fortalecer, manda esse vídeo aí pros seus amigos que gostam de skins CSGO, que gostam de aposta, porque esse cupom aí 100% realmente vale a pena, tamo junto, um abraço galera, falou!